pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, e dessa vez galera, eu tô aqui para mais um vídeo de evoluções no Pokémon GO. Cara, teve muito mais visualização do que eu imaginava o primeiro vídeo das evoluções, e teve uma coisa que aconteceu que me deixou meio ali... O que que tá com a hora aqui, Que foi a galera pensar que eu tava jogando pelo emulador. Não, senhoras e senhores, eu estou gravando por uma placa de captura, então... Por isso que eu estou aqui no meu quarto. Então, exatamente aqui que vocês estão vendo, ó, essa aqui é a minha cidade, quase inabitada de qualquer tops. Vocês podem ver aqui, ó. E pra vocês saberem se a pessoa está gravando pela placa de captura, pelo próprio celular ou pelo emulador, é simples. Basta você olhar aqui na parte de cima, onde está aqui os pininhos da, da minha conexão com a internet, da minha operadora, que é a Claro, paga nós <risos> A minha Wi-Fi, que eu estou conectado aqui. É, minha porcentagem de bateria, que vai aumentar, vai diminuir. Enfim, é fácil você saber se o cara está usando ou não o emulador. Emulador. Então é isso. Vamos lá. Eu quero fazer no vídeo de hoje. Vocês viram que no vídeo das revoluções passado eu fiz muitas evoluções, mas foram revoluções evoluções de pokémons meio merdas, né? Meio, meio fracos, pra não dizer assim. Então eu quero abrir aqui com vocês hoje, ó. Vamos abrir aqui. Eu quero mostrar os meus Pokémons atualmente, falar que eu estou no nível 23 e eu estou quase ficando louco, porque eu não consigo mais ganhar XP nesse jogo. Cara, é muito difícil depois você passa do nível 20, é absurdo. Deve ter tipo um mês que eu estou no nível 23 e eu não. É muito demorar. É muita XP. Só pra vocês verem aqui, ó. É 125 mil de XP, cara. É muita XP! Mas eu quero mostrar pra vocês os meus pokémons hoje. Se liga! Meu Dragonite! A gente criou um grupo no WhatsApp pra galera aqui na cidade. E apareceu um Dragonite perto de uma padaria. Mano, era uma quinta-feira à noite. E eu tava num bar com a minha noiva. Os caras mandaram assim, Dragonite no tal, da Mano, eu falei assim, garçom, fecha a conta, por favor. Tchau! Vazei, fui atrás do Dragonite, cheguei lá, tinha umas 20 pessoas tentando capturar o Dragonite E o meu, cara, foi o único de 1608 E um pouco, não, não, não, tipo assim, teve mais pessoas comigo com um com Dragonite de 1608 Mas poucas pessoas conseguiram capturar ele Mas mano, o vídeo de hoje é o seguinte, eu quero evoluir Pokémons E evoluir Pokémons difíceis de você conseguir Isso vai variar de região pra região Tem região que você vai ter Pokémons que vão ser muito fáceis de conseguir E na outra vai ser muito difícil, por exemplo Basauro, pra mim é um, é um Pokémon muito fácil de conseguir. E hoje nós teremos um Venossauro? Será? Vem comigo! Vou usar o Lucky Egg e vou evoluir aqueles Pokémons. Então a minha intenção aqui hoje é dar o, da, evoluir esses Pokémons que eu consigo evoluir. Então eles já estão aqui, eu vou na aba Favoritos. Então os meus Pokémons que eu posso evoluir, Pokémons que pra mim foram muito difíceis de conseguir pra você fazer evolução, são esses aqui. Vamos começar com o Slowpoke que é de 669. Eu tenho exatos 51 itens para evolução dele e eu vou evoluir para ele para Slowbro. Eu já tenho um Slowbro que eu capturei Slowbro. Então eu nunca evoluiu um Slowpoke. Todos os Slowpokes que eu consegui foram. Esse foi o mais forte. Eu tô evoluindo ele aqui, ok? Vamos lá. Vamos pegar o nosso segundo Slowbro que provavelmente vai vir mais forte do que o nosso primeiro. Temos o nosso segundo Slowbro. Vamos ver a força do nosso Slowbro. 1.447, pessoal. Muito forte esse Slowbro que eu consegui. Outro Pokémon que eu quero evoluir aqui é esse poli para pra poli Eu vou, inclusive, evoluir mais do que um Poli-Real, mano. Eu vou evoluir esse Poli-Real para poli eu não tenho Polirolth nenhum, esse Polirolth aqui eu joguei na calculadora de ver e ele tá acima de 80%, então ele vai vir um Polirolth muito parrudo. Tô esperando aí entre 1400 e 1500 aqui, mano, mas eu não sei se vai chegar a tudo isso, tá? 1369, cara, mais fraco do que eu imaginava, mas tudo bem, ele é um Pokémon de 80%, mais de 80%, o que é muito bom. Vamos lá, essa, essa Bell Sprout aqui, que também é um Pokémon muito bom, vou usar para evoluir para Victor Bell, que é um dos melhores Pokémons para você atacar ginásios. Tenho aqui exatos 170, então essa aqui é a minha Bell melhor. Vamos lá, evoluir. Vamos evoluir ela para Whipping Bell, depois para Victor Bell. Bellsprout não é um Pokémon tão comum assim, mas ele é bem comum, vocês viram, eu tenho mais de 125 quentes, então quer dizer que ele não é tão raro assim, né? Então, beleza, O Bell eu já tinha, então não vai ser um Pokémon novo pra minha é, Pokédex, mas vamos evoluir mais uma vez, agora a Victory Bell eu não tenho nenhuma, e eu espero que ela seja um Pokémon aí com mais de 1.500, vamos ver se a gente consegue. E beleza, 1.420 eu esperava 1.500, mas também não tá tão ruim assim, ok, show de bola. Vamos evoluir esse Reiner aqui, que na verdade é o meu IV mais forte. Esse IV aqui que tem o IV muito bom. Eu não dei power-up nele, ele já vem no ovo desse jeito, cara. Então vamos lá. Eu nunca, pra, pra, pra, só pra falar pra vocês, eu nunca evoluí nenhum Eve até hoje, manos. Esse Flareon que eu tenho aqui de 1589, eu capturei Flareon. Ele não foi evoluído, não foi evolução. E eu espero que aquele, é, eu espero que o nome esteja escrito corretamente, porque eu quero um Vaporeon. Beleza? Vamos evoluir o meu Eve aqui pra Vaporeon. Eu não tenho nenhum Vaporeon até hoje. Vamos lá, evoluir. Evoluir pra Vaporeon. Será que vai dar Vaporeon? Porque... Parece que algumas pessoas estavam tendo problemas em substituir o nome do Iv para o nome e o nome de Vaporeon, ou de, enfim, o um nome que você quiser, e ele não vim o Pokémon que você quer. Opa, bugou, bugou! Aê, Vaporeon! Uh, meu primeiro Vaporeon, vamos ver quanto que ele veio, 1622, excepcional, Vaporeon muito forte, de Iv mais do que 88, então eu Tô muito, muito satisfeito Esse IV aqui, eu guardei, porque ele é bem forte Ele também é acima de 80% Caralho, mano <risos> Ele também é acima de 80% e tam eu, Só que esse aqui eu vou vir para evolução aleatória, manos. esse aqui eu vou deixar para evolução aleatória, eu espero que venha um Jolteon porque eu ainda não tenho, se eu não vim um Jolteon, eu tenho mais Eevees para evoluir, então não tem problema, provavelmente vou conseguir um Jolteon mais cedo ou mais tarde, e aí eu vou ter as três evoluções do Eevee que eu preciso, que é o Jolteon, o Vaporeon e o Flareon. eu já tenho o Flareon, olha só, já começamos bem, já pegamos um Jotem, imagino que vai vir um CP de mil por aí, porque o Jolteon é o que vem com o CP mais baixo, beleza, mais um Pokémon para nossa Pokédex, 1181, muito bom, excelente. E agora vamos para esse queridão aqui, cara. Esse queridão, que para mim não é tão raro assim, eu tenho 139 Kings de Bulbasauro, mas esse Bulba aqui, ele também é acima de 80 de IV, vou evoluir para Ivisauro, eu já tenho um Ivisauro de uns 400 de CP que eu capturei, não é tão forte assim. Então eu vou deixar ele de lado e vou evoluir esse Bulba aqui até... Venossauro, não tenho Venossauro, nunca capturei Venossauro, nunca vi Venossauro pra capturar Mas vou evoluir o meu Bulba para Eevee Vamos lá, bugou de novo, não tá aparecendo aqui pra mim, vamos lá Aparece meu Eevee, não apareceu meu Eevee, Bugou meu Eevee Esse é meu eevee -sauro. cadê? Tá aqui, tá aqui meu Ivysauro. boa moleque Vamos evoluir então mais uma vez, sem quem para pra evoluir esse Ivi pra Venossauro Agora sim, o barato vai ficar tá louco, mano Vamos lá, você quer evoluir o seu Ivysauro? Cara, eu quero sim, eu quero muito, eu quero massa, mano. Vamos lá, Venossauro de 1600, Venossauro de 1600, Venossauro de 1600, Venossauro de 1600! Vamos lá, Ivysauro! Evolução terminando para Venossauro! Tá bugando mano, o jogo tá bugando, ele tá mostrando os pokémons, aí sim, agora sim! Vem o gordinho o Venossauro, que é um dos melhores pokémons dessa primeira geração! Oh, nossa, você viu, 1429, veio muito mais fraco do que eu imaginava! Mas não tem problema, também é um Pokémon bem parrudo 1429 já é bem forte Beleza, temos aqui também Uma Clefairy pra evoluir Vamos evoluir, não tem muito drama, eu não tenho a Clefable Que é a evolução da Clefairy, então Pra mim vai ser mais um Pokémon Novo na minha Pokédex, é 1198 Show de bola, beleza Temos aqui então o Goldin Que também não é um Pokémon excepcional Mas eu espero que venha um Seekin Que possa me ajudar em algumas batalhas Que é a evolução do Goldin Espera aí um 1100, 1200 Talvez não é esperar demais, não é. Mano, isso aqui tá caindo toda hora, velho. <risos> aí, vamos lá, Seekin, evolução. Mais um Pokémon novo na minha Pokédex, não tenho Seekin. Seekin, beleza, 1148, com certeza vai dar um pau aí. Vai dar, um... vai dar pra usar pra algumas batalhas. Outro carinha aqui que não tem um IV muito alto, mas eu só tenho 55 Kings. E não é um Pokémon que eu gosto tanto, que é o Golduck, que é a evolução do Psyduck. Eu vou evoluir para ter mais um Pokémon novo na no Pokédex. Com certeza vai vir mais do que mil. Esse Psyduck tem um CP muito alto, então vai vir um Golduck bem forte. Não vai vir com um IV muito bom, mas já vai dar pro gasto. Mais um Pokémon também para dar um complemento no vídeo. Golduck não tinha, show de bola. Vamos ver qual vai, qual vai vir o CP desse Golduck. E eu quero mostrar depois como é que vai ficar a minha, a minha seleção de Pokémons fortes pra batalha, né, mano? Olha só, 1.200 muito forte. Um carinha muito bom que eu tô esperando pra evoluir já tem muito tempo, é esse Execute aqui, pra Executor. Olha só, esse Executor aqui, ó, de 530 eu capturei quando eu ainda era nível baixo. O que que é isso aqui? GPS? Sign not found, cara? Como assim, cara? Que loucura é essa? Você tá muito loucão? Enfim... Vamos dar um, um, um, uma evolução aqui nesse Exegutor para Exegutor, que é um dos melhores pokémons para atacar. A gente tem que notar também, não são só os IVs dos pokémons, a gente tem que ver também os ataques do pokémon, se são as melhores combinações possíveis. Eu posso fazer um vídeo falando sobre essas combinações. Lembrando que o ataque do pokémon, se for do mesmo tipo que o pokémon é, por exemplo, que o Exegutor, ele é do tipo, é tipo Gamma. Ele é do tipo Grama e Psíquico. Se ele tiver um ataque do tipo Psíquico e do tipo Grama, ele vai ter... Nossa, cara, que combinação excepcional com Fusion, Psíquico e Solar Beam, que é um dos melhores ataques. Grass, que é Grama. Ou seja... Se ele for do me... o ataque dele for do mesmo tipo que o Pokémon, ele tem mais 25% de ataque. A força do ataque é 25% maior em cada ataque. Então, excepcional. Vamos evoluir esse Oddish pra Gloom. Não é um Pokémon... cara eu tô transferindo essa porra por quê, velho? É, não é um Pokémon que eu não tenho. Eu já capturei um Gloom de 400 CP, então esse aqui vai ser o meu Gloom mais forte. E posteriormente eu vou evoluir o meu Gloom, tá? Pra Velopune. Mas não tenho Kent suficiente. O Oddish não é tão comum assim pra eu conseguir, mas já é uma, uma evolução difícil de eu conseguir na minha região e vai ser um Gloom bem fortinho Que vai dar um... Que se eu precisar eu posso até utilizar Beleza? Vamos ver aqui a, a combinação de golpes Do tipo Fada e do tipo... Ó, esse ataque do tipo Fada aqui do Gloom Não é um ataque muito bom O que me deixa confortável é que ele vai evoluir mais uma vez E quando ele evolui ele reseta os ataques Porque um ataque tipo Fada ele não é um Pokémon Fada Então o ataque dele tem 25% a menos de dano Beleza? Vamos evoluir o meu Venonat Eu também já tenho o Venomote Que é a evolução dele mas o meu Venomote é de 800 de CP. E só esse Venomote é 500. Então eu tô esperando um Venomote de mais do que mil aqui, cara. Tranquilamente. Tenho vários Venomotes. Venomote é um Pokémon bem comum aqui na minha região. Então, a questão é que eu não capturo tanto, assim. Porque ele é um Pokémon que é meio chato de capturar, velho. Beleza. Vamos ver. O Venomote, mais de mil, mais de mil. Vamos ver. Mais de mil, mais de mil. Vamos? 940, mano. Nem dobrou o CP. Eu esperava muito mais do que isso. Na verdade, esperava uns 1.100. Falei 1.000 pra jogar baixo. Vem 940. Beleza. Beleza. Vamos evoluir aqui, então. Esse Machoke pra Machoke. Eu também já tenho Machoke. Mas é um Machoke de 700 CP e tal. Não é um Machoke tão bom. Então, vou evoluir isso aqui. Porque o Machamp, que é a última evolução. Que é aquele cara de quatro braços. Bem parrudo. Mano, aquele Pokémon é excelente. Muito bom pra atacar. E a busca aqui. A ida... A vitória do Machamp, mano, e eu quero muito ter o Machamp, é um dos meus pokémons prediletos, 820, excelente, na hora que for para Machamp vai ficar muito bom, esse carinha aqui também, joguei na calculadora e vai vir um Tentacruel muito bom, assim espero eu, porque ele é 88 mais de IV, mano. Então eu espero que ele seja um Tenta Cruel com uma combinação de ataques muito bom, porque o Tenta Cruel é um Pokémon bom para você usar para atacar. E se ele tiver a combinação certa de ataques e o IV igual ele vai ter aqui. Com mais do que 85%, cara, com certeza vai ser o um Pokémon que eu vou usar pra atacar. 1.200, olha só, ele tem o Hydro Pump, que é muito bom o ataque, de tipo, do tipo Water. E tem o Poison Jab, que eu não sei se seria a melhor combinação, mas é um ataque do tipo Poison. Mas como o Tentacruel também é do tipo Poison, ele vai ser aí bem utilizado, ok? Então vamos lá! Eevee, mais um Eve aleatório, quem sabe um Jotel, vamos ver... Ive aleatório, evoluindo, mais um Ive aleatório, meu terceiro, meu segundo, terceiro, terceiro Ive. Eu consegui um Vaporeon, que eu quis o Vaporeon, consegui um Jotun, que eu queria também, e agora vai vir um Flareon, se liga. Três Ives, três evoluções diferentes em um vídeo, não vou nem ver. Vapor beleza, show! Beleza, Vaporeon também é muito bom <risos> Vamos ver de quanto vai vir esse Vaporeon, Aquele outro vem muito forte Esse aqui veio muito forte também Bem forte mesmo Vamos evoluir esse Cubone, cara Que eu custei conseguir muitos Cubones E o vai evoluir pra marowak velho Cara, evolução difícil de você ver Vamos lá, vamos evoluir pra marowak. Não é um Pokémon que eu espero que seja muito forte Não vou usar ele, mas vai completar minha Pokédex Além de ser um Pokémon muito legal Cara, se liga, marowak dificílimo de conseguir aqui, cara, eu consegui 50 quentes, porque eu consegui dois Cubones em ovos, e veio muito quente em ovo, e aí eu consegui evoluir o meu Cubone para Marowak, que, na minha opinião, o Cubone é um filhote de Kangaskhan, escondido debaixo de um osso, cara, 800 e... 18, bem fraquinho, bem fraquinho mas já vai dar pra ser divertido esse carinha aqui, cara, vocês podem notar que o CP não tá muito alto, mas o IV dele, o do Nidoran, que eu vou evoluir pra Nidoran Fêmea, que vai evoluir pra Nidorina e depois pra Nidoqueen, cara o CP dela, na verdade é muito bom acima de 90, então vai vir uma Nidoqueen absurda, mesmo que o CP não venha tão alto, se os IVs vierem bem fortes, vai vir algo muito que compensa bastante você ter então vamos ver, vamos ver, vamos ver, 783, eu não tenho nenhuma Nidoqueen, apesar de ter muitos Nidorans, Nido é, eu não tenho nenhuma Nidoqueen, o quanto vou conseguir com essa Nidoqueen, vamos ver o CP, 1394, muito forte, vamos ver os ataques Dark, vem um ataque ruim, que é o Bite de Dark, não é um ataque bom pra ela, e o Earthquake, que é um ataque muito bom pra ela, beleza. Pelo menos o especial dela tá muito forte. Pessoal, e mais uma vez eu vou ter que dividir esse vídeo, senão vai ficar muito, muito demorado, mano. Eu ainda tenho que evoluir meu Geodude, minha Ekans, meu Crab. meu Stary, meu Nidoran, meu Copy, meu Dratini, meu Harci, meu Paras. meus Spirals, meu Meow, enfim. Vai ficar para o outro vídeo que vai estar tá aqui nos cards do YouTube para você também acompanhar as outras evoluções raras que ainda tem para fazer, ok? Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no vídeo. E eu te encontro no próximo vídeo de evoluções difíceis no Pokémon GO. Eu já falar Clash of Clans. que evolução no Clash of Clans? Enfim, falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima! É!